Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Passo agora a palavra ao Vitório Danese para iniciarmos nosso evento ao vivo. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Nós vamos ter um papo bacana hoje, um papo importante para a nossa indústria. É, eu quero aqui, inicialmente, agradecer a presença do Valmir, CEO da NDD, NDD, parceiro estratégico da Simpress e uma das principais empresas de software do país, trabalhando com a Simpress há mais de 12, 13 anos. E nós vamos falar o que que são as novidades para a indústria de impressão, os softwares de gestão e o que, que tem além da impressão. Então, o objetivo nosso hoje é provocar, debater, e discutir caminhos de como que a nossa indústria evolui dentro desse cenário de software, de aceleração digital e de oportunidades de mercado que podem surgir para as nossas companhias. É, para dar início à nossa conversa, é, nós vamos iniciar com uma breve apresentação e um posicionamento estratégico da NDD. Na sequência, nós temos o Paulo Teófilo, diretor de marketing da Simpress. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela presença também que vai conduzir aqui eh, algumas perguntas para aquecer o debate junto com o Valmir eh, e a partir dessas perguntas nós esperamos receber também a participação da audiência para que a gente possa explorar mais os temas que a gente quer posicionar ao longo do dia de hoje. Nós temos também a presença eh, do Romão, que é o CEO da IB Solution, outro parceiro importante da Simpress dentro do setor, mas o Romão está apresentando algumas dificuldades para entrar na live, então eu tenho expectativa que a turma eu técnica... por aqui. Tá... Tá... Ah, você já está por aí, Romão? Tá bom, então seja bem-vindo também, que bom. Bem-vindo, então, na sequência do Valmir, o Ramon também vai fazer a apresentação da EB Solution para todos, e a partir daí nós estamos com a casa completa e a gente parte para o debate. Valmir, mais uma vez, bem-vindo, e por favor, com você. Valeu. Muito obrigado, Vitório. Obrigado ao, ao Paulo Teófilo também né, pelo convite de poder participar aí com vocês. Uh, só atualizando um, um pouco da estamos ouvindo tá perfeito, uh, Gomes. Ah uh, tá. Então atualizando um pouquinho da NDD, certo? Nós estamos uma, hoje uma empresa bem focalizada no desenvolvimento de software, com quase hoje 500 colaboradores, em, bem no foco no desenvolvimento né, de impressão e documentos fiscais. Então, isso já nos dá um perfil de uma empresa totalmente já digital, que nós estamos bem inseridos nesse meio de transformação. Temos dezenas de produtos, estamos implementados em mais de 25 mil clientes, quase um milhão de impressoras monitoradas, Uh, o que dá mais de 2 bilhões de páginas por mês, para a gente entender basicamente o volume e o tamanho da nossa, da nossa empresa. Uh, nosso principal objetivo é manter né, a nossa essência, que é de criar soluções que gerem eficiência e principalmente ampliem a rentabilidade dos negócios de nossos clientes. Uh, para nós, a bilhetagem é muito mais além do controle do usuário ou do ativo. Uh, nós preparamos, nos preocupamos muito com a empresa e a gestão do que ela presta como serviço para o outsource. Então, nós queremos ser muitos mais proativos, como que nós atendemos muito melhor os nossos clientes. Então, e sempre levando gestão e rentabilidade aos nossos contratos. A NDD já nasceu na nuvem, Sempre, já desde na criação, há 16 anos atrás, uh, nosso negócio já era um modelo SaaS, 100% então SaaS, sempre como serviço. Então, para nós ficou muito transparente e foi um dos modelos de sucesso da MDD. E nesse tempo a gente evoluiu muito. E dentro dessas evoluções, o conceito de impressão segura, que é nosso produto, nosso releaser, uh, evoluiu bastante, com múltiplos meios de, tanto para enviar e ter a liberação de impressoras remotamente, tanto localmente como remotamente. Hoje você tem uma facilidade muito grande de mandar uma impressão para a tua rede e em qualquer dispositivo essa impressão estaria te acompanhando. Uh, então isso ajuda muito esse, nesse momento de home office, então eu poder em casa mandar imprimir e chegar na empresa ou Outro lugar, poder imprimir, poder imprimir, ter essa impressão de uma forma bem fácil. Nós também evoluímos muito no embarcado, que é uma solução que vai dentro da impressora, que é, gera 100% né, de acuracidade, de garantia e sem necessidade de infraestrutura. Então, o nosso know-how é muito forte com todos os fabricantes. A nossa confiança nos dados... E usar essa tecnologia que o fabricante disponibiliza para nós termos o software embarcado na máquina e já mandando para a nuvem é um grande diferencial e é uma grande oportunidade para todos. Dentro do MPS, que é uma solução de sistema de, para as empresas do outsource de impressão, nós estamos trabalhando há já há mais de um ano numa nova versão que vamos entregar esse ano, onde que ele tem um ponto forte e o controle nosso do estoque o estoque de toner, né, que é o que representa a maior parte dos custos por uma empresa de processo de outsourcing e também é importante para as empresas manterem os seus clientes ativos. Ele não é um estoque simples como se fosse só por demanda, ele é um estoque tipo ativo, que ele é vivo, é, ele dá muito a visibilidade dessa distribuição dos toner cuidando muito, muito mostrando as falhas nos processos e garantindo que tenha essa disponibilidade do toner. E sempre também olhando muito com o processo logístico de distribuição, onde que hoje é, é um processo muito caro e complexo. Então... Um dos pontos fortes também hoje é enxergarmos muito bem dentro de um NPS, da nossa gestão, é essa interferência que nós temos hoje do valor do dólar muito alto, o que interferiu nos custos muito elevados do toner. Mas a nossa visão mesmo da NDD para o mundo digital é, é muito maior. Hoje nós temos projetos tá, que bem dentro do conceito de paperless, que é o escritório sem papel. Uh, parece ter uma abordagem muito forte uh, e tem, uh, porque muitas vezes as empresas, ah, mas isso aí é uma utopia ter totalmente um escritório, não digo toda a empresa, mas um escritório sem papel, mas não, hoje é muito fácil, seria muito possível a gente construir isso, uh, transformar um escritório realmente quase sem papel. Uh, um exemplo disso é o governo, Ninguém acreditava que o governo poderia controlar todas as notas, CTEs, todos os documentos fiscais e ele se transformou. Hoje o governo, o Cefaz, é, a Receita, ela tem tudo eletrônico. Então, como que o governo conseguiu e as empresas, de repente, não podem? Então, sim, podemos parte nisso. E a NDD tem uma expertise muito forte, né, nesse mundo de documentos eletrônicos, por ser uma das maiores integradoras. Então, nós temos muitos recursos para automatizar esses processos, tá, e que podem fazer essa transformação. Ah, vejam, por exemplo, que postos de trabalho flutuante... O uh, posto remoto, por exemplo, que alguns chamam. Ele pode ser flutuante, porque pode ser na sua casa, pode ser num comorque, algum lugar que seja compartilhado. Esses lugares não vão mais levar papéis, e sim vão levar arquivos. Tá? Mais para o digital. E também olhando para esse momento do Home Office, nós adiantamos alguns projetos que estão bem conectados com esse tema que é o momento. Nós adquirimos uma empresa, uma startup, Poupa Toner, que reduz o consumo do toner é, sem perder a qualidade necessária e ser muito percebido pelos usuários, tá? Então a gente já fez os nossos testes entre 20 a 40 a gente pode reduzir, certo? Então e tudo isso ser de uma forma bem fácil, totalmente pela web. Tá. Então, acho que é um momento de crise e muita coisa pode ajudar com esse tipo de processos. Estamos trabalhando fortemente também com o nosso IoT, que é para trazer integração e gestão para qualquer outro equipamento uh, de IoT, como TVs, estabilizadores, equipamentos médicos, scan e principalmente né, PCs, notebooks e celulares, que nesse momento seriam muito importantes para... É, para o contexto para as empresas de autosserce, então nosso objetivo é ser uma plataforma única para a gestão de todos os dispositivos locais ou home office, atendendo a qualquer modelo de negócio que para disponibilizar as empresas que têm search e fazer gestão realmente do, de serviço. Uh, eu vou falar depois, nós temos um novo produto né, que é o Scantoflow, mas eu vou entrar em detalhes que faz uma diferença muito grande. Então, aqui para encerrar, a nossa diversidade de soluções começa a dar uma experiência muito forte para os usuários, principalmente na automação e na redução dos custos de TI. Então, nós sempre vamos ter soluções webs e fáceis de usar. Então, por fim, nós da NDD queremos ajudar as empresas a se conectar a esse mundo digital e estar sempre aproveitando esse momento de aceleração e transformação digital. Muito obrigado. Muito. Obrigado, Varmir. Vamos passar a palavra agora para o Romão, que vai fazer as suas considerações iniciais. Por favor, Romão. É, bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Vitório, Merlin, Valmir, Júlia, todos que ajudaram no setup dessa live, Léo, PT. É, obrigado, Simpres, e audiência também. Bom, pessoal, vou falar um pouco da IB. É, a IB, ela se... A gente, a gente ultrapassou o ponto de ser simplesmente um distribuidor de produtos. Hoje, nós nos consideramos uma one-stop-shop, ou seja, tudo que você precisar do começo ao fim do processo, você vai encontrar dentro da solution é, Falar um pouco dos nossos números, acho que nos ajudam também a nos dizer um, pouco, é, dizer um pouco sobre nós. Nós temos 11 anos de história, completamos 12 anos agora em setembro desse, de 2020. É, temos mais de 14 mil clientes finais utilizando uma ou mais soluções da IB Solution e temos 33 colaboradores direto, é, diretos. É, os outros colaboradores indiretos estão espalhados pelos nossos 300, mais de 300 parceiros no Brasil, é, certificados tanto com, com vendas quanto com, tecnicamente falando. É, hoje nós temos é, mais de 200 mil máquinas gerenciadas, é, mais de 40 mil embarcados rodando no nosso, no, nesses nossos clientes. É, 735 mil árvores replantadas na nossa solução de replantio de mata nativa. É, temos a nossa solução Academy, que tem 2 mil alunos hoje é, certificados e estudando. É, é óbvio que o PaperCut é um dos nossos maiores parceiros, e aí o PaperCut da IB Solution faz mais do que o PaperCut. É, assim como é, a gente nos, nós nos tornamos distribuidores, hoje nós estamos muito mais para integradores. O maior departamento dentro da IB Solution é o de desenvolvimento. É, é, é lá que a gente faz as coisas acontecerem, nós temos uma campanha interna chamada Não Nunca Mais, que é quando a gente recebe um desafio de algum cliente, a gente vai estudar e dificilmente a gente vai dizer não. Ano passado nós negamos dois projetos de todos os projetos que a gente teve dentro da IB Solution, por, é, por a gente não, não ver que a gente conseguiria entregar com alguma qualidade. Falando um pouco dos valores que a IB Solution leva, é, que a gente carrega com a gente é, internamente e, e para os nossos parceiros, é o cliente sempre em primeiro lugar, o cliente final sempre em primeiro lugar, porque ele, ele não pode sangrar, então qualquer desafio ou problemas que nós tivemos, nós tenhamos, resolvemos do lado do, de cada do ecossistema, o cliente nunca vai sangrar, é, nós fazemos relacionamento através das nossas entregas, é, como eu disse, o departamento de desenvolvimento de tecnologia é o maior da empresa, então, a, por headcount, nós acabamos sendo uma empresa técnica e con construímos os nossos relacionamentos através da eficiência e qualidade das entregas que a gente faz. Nós não fazemos mais nada, além de trabalhar com impressão e documentos. Uh, então, isso traz uma um expertise muito interessante também para a Solution poder brigar com 33 pessoas uh, nesse mercado tão grande. É, a responsabilidade também é um valor que a gente carrega conosco, porque o cliente nunca é nosso, o cliente é sempre do nosso parceiro, então a gente tem uma alta responsabilidade em relação a, a desde os dados que a gente tem lá da LGPD, das leis de gerais de proteção de, de privacidade de dados, até efetivamente ganhar ou perder um cliente. Nós nunca fomos reprovados numa POC, desde a nossa é, existência, e isso traz uma certa credibilidade também para a Solution o é, trabalho em equipe, trabalho em equipe não tem como, né, como eu disse, a gente é um grupo muito menor do que a própria NDD e a gente consegue em alguns momentos, cons é, só conseguimos fazer frente esse mercado se a gente trabalhar em equipe e tem uma equipe muito competente e muito dedicada, todos eles são do mercado de MPS e a gente criou uma boa parte também dentro da IB Solution. E por fim, a inovação. A inovação eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. É... Outro, a gente tem quatro pilares de soluções, que são, uh, são as coisas que a gente entende como o one-stop-shop, o, o end-to-end, one end, ou seja, do começo ao fim, são soluções para os parceiros, uh, para eles reduzirem é, custos operacionais, para que eles possam reduzir é, custos com toner, logística, mais ou menos do que o Vamir falou, para cliente final, ou seja, como eles vão buscar mais receita, Hoje a gente tem uma, uma, uma capilaridade de cases muito fortes para que os parceiros busquem receita na ponta e tragam receita para dentro. É, soluções de capacitação, né? é, não só de, de, de aprendizado e de solution mas com as certificações dos nossos parceiros também globais. Inovação em serviços. Nós temos alguns serviços que a gente fornece para os nossos parceiros, que é uma redução de headcount forte, redução de pessoal forte. Por exemplo, o Premium Support é, é um contrato que a gente tem, um, um valor muito é fixo, que a gente atende... 100% do que ele tem é, de demanda, seja servidor, driver, fila, todo o ambiente de impressão tecnológico, é, e óbvio, softwares que a gente consegue atender, que a gente tem a expertise para tal, a gente consegue atender numa central nacional de suporte. É, o nosso lineup é dividido entre software, serviço, hardware e cloud, né? o, o paper cut da IB Solution pode ser implementado em cloud, inclusive de forma híbrida, é, parcialmente totalmente ou nada, ou nada em cloud é, e também com acesso centralizado é, por parte do nosso parceiro. É, não é o PaperCut que faz isso, mas é o PaperCut da solution que consegue fazer isso, porque a gente desenvolveu alguns conectores para isso. É, nós temos alguns programas de parceria e aí a, as parcerias vão, vão sendo elevadas conforme o relacionamento vai se engajando. Então, nós temos revendas que a gente considera inativa, que tem sim alguns benefícios para se tornarem ativas e que também tem benefícios para se tornarem engajadas. Uh, os nossos softwares a gente começa desde o PaperCut Views, que é uma solução grátis, em nuvem, uh, e a gente chega até o MF, que tem o Integrated Scanning. Então, mesmo que você já tenha o PaperCut, uh, você consegue usar o Integrated Scanning, por exemplo, para você entregar isso num sistema. E a IB Solution fez um sistema para que isso acontecesse: uh, não só a gente distribui o MFiles, como distribuímos o, o IBS My Document Hub. Como m nós fomos três vezes consecutivas considerados o melhor parceiro da América Latina, ou seja, trabalhar com aceleração digital, inovação digital, já é algo que faz parte do dia a dia da IB Solution já há alguns anos. Estamos no quarto ano agora é, dessa unidade de negócio, que no final das contas acaba se fundindo com a unidade de MPS. É, com o papercut já implementado nos nossos clientes, podemos utilizar é, o integrated scanning para entregar isso dentro de uma, de uma plataforma de gerenciamento de documentos, e aí, sim, trazer o multifuncional sempre como o mais relevante no projeto. Talvez ele não seja a solução inteira, sozinho, mas ele faz parte da solução. É... Então, resumindo, a gente tem alguns cases que são muito relevantes para os nossos clientes, como jurídico, financeiro, hospitalar, educacional. Educacional, a Papercut implementa mais de 5 mil Chromebooks por Semana nos Estados Unidos, aqui a gente tem um ritmo menor, obviamente, é, soluções em cloud, tudo que a gente desenvolve hoje também é em cloud. O nosso IBS Help, que é uma plataforma de Help Desk, também faz gestão de ativo de PC, notebook, celular, iOS, Android, tablets em geral, já tem gente usando isso, né? Então isso é muito importante. É, e aí, inovações como inteligência artificial, impressão 3D e machine learning. Hoje você consegue conversar com todos os meus produtos através do WhatsApp. Se a gente desenvolver é, essa conexão, eu consigo pegar relatório do papercut via WhatsApp, eu consigo cotar um usuário pelo WhatsApp, eu consigo fazer uma modificação de uma configuração pelo WhatsApp, eu consigo falar com o MFires, falar com o meu My Document Hub e receber, fazer um fluxo de férias, fazer um fluxo de RH, fazer, uma, fazer todas as, as particularidades que aquele determinado fluxo permite através de algumas ferramentas de mercado, que são, por exemplo, o WhatsApp. É, então, a IB Solution... É, todo o case que ela faz, ela pensa em uma ou duas renovações de contrato, para que haja uma certa necessidade do cliente manter aquela solução e não que ele pense de forma errada que simplesmente substituir uma impressora pela outra pode resolver o problema dele. Muito bem, Romão, obrigado pela tua intervenção. É, já começamos com uma ótima visão, da, tanto da NDD como da B-Solution, com relação ao posicionamento de outsourcing dentro do modelo de negócio que nós conhecemos e que se desenvolveu ao longo dos últimos 20 anos, mas a gente já percebe pelas duas empresas que nós temos um mundo de, de novidades quando a gente pensa em aceleração digital e a gente pensa em posicionar as nossas empresas dentro de um ambiente de prestação de serviço e de outsourcing muito mais abrangente. Eu acho que nós vamos ter muita novidade boa para debater nos próximos minutos. Eu passo a palavra para o Paulo Teófilo, que já tem uma primeira série de perguntas aos nossos convidados, de maneira que a gente comece a aquecer esse nosso debate e, na sequência, a gente espera que a audiência também contribua com perguntas para a gente aprofundar o tema. Paulo, é com você. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar participando desta live. né? Mas eu quero fazer uma primeira provocação. As provocações serão tanto para o Valmir, quanto para o Romão e quanto para o Vitório também mas eu quero fazer uma primeira provocação para o Vitório. Vitório, do ponto de vista de gestão de empresas, qual a importância desses sistemas? Ô Paulo, é, na verdade, eu, eu, eu acho que a gente pode é, posicionar o tema de uma maneira até mais estratégica e mais abrangente. Muito tem se falado nos últimos 18 meses em transformação digital, como que a transformação digital ia mudar os negócios, ia fortalecer as empresas e, ao mesmo tempo, deixar para trás empresas que não tivessem uma visão muito clara de tudo aquilo que estava acontecendo no mercado. E eh, eu tenho, na verdade, trabalhado muito um outro conceito, que é o conceito de aceleração digital. Esse tema tem sido falado já desde o segundo semestre do ano passado, que, no meu entendimento, transformação digital nós já fazemos Há 40 anos na área de tecnologia, tudo aquilo que é novas implementações, sejam de hardware e de software, elas são implementação de transformações digitais. E a gente fez isso nos anos 80, 90, no novo milênio e fazemos até hoje. A grande mudança que nós vivemos hoje é a mudança de que essas implementações, assim como a onda de novidades que se apresentam para as empresas e para os usuários, elas são muito superiores àquilo que a gente via no passado e elas se apresentam para nós uma velocidade infinitamente maior do que a gente estava acostumado. Então, exige dos empresários, dos executivos, dos profissionais de vendas e dos usuários finais, uma capacidade de absorção de uma quantidade muito relevante de tecnologias que podem fazer a diferença para o seu negócio. E eu gostaria de ressaltar dois pontos que, para mim, se resume o conceito de aceleração digital. Um para dentro de casa e um para fora de casa. O conceito para dentro de casa é melhoria de processos e sistemas, a implementação de processos e sistemas que melhorem a eficiência organizacional e aumentem a produtividade do negócio. Então, a gente tem uma vertente interna que nos oferece uma quantidade muito relevante de oportunidades para que a gente seja mais eficiente e mais competitivo. E existe uma segunda vertente, que é a vertente que eu denomino de vertente externa, que é a experiência do usuário. É através de uma série de referências e de implementações de soluções que a gente melhora a experiência do usuário, a experiência do nosso cliente, e, portanto, uma vez que a gente melhora essa experiência, a gente cria o processo de fidelização, e é a fidelização que faz a diferenciação entre o fornecedor A e o fornecedor B. Então, se a gente quer simplificar o conceito de aceleração digital, eu sugiro que a gente olhe essas duas verticais e a gente entenda de forma bastante marcante o que, que cada uma dessas verticais oferece de oportunidades para que a gente se apresente como empresa mais competitiva. E aí, quando olho para as duas soluções dos nossos parceiros, Ibsolution e dd digital a gente percebe claramente que essas duas soluções elas abordam tanto oportunidade interna como oportunidade externa. Quando nós temos todo esse ferramental de soluções que foram abordadas pelo Romão e pelo Valmir e que elas ampliam o conceito de outsourcing para outros devices, se empresta falando em outsourcing das coisas desde meados do ano passado. As nossas empresas têm uma competência tremenda de gestão de ativos que nenhuma organização no mercado tem. Então, a gente tem que pensar nas nossas empresas olhando 5, 10 anos para frente, não mais como empresas de outsourcing de impressão, mas como empresas que abordem um conceito de outsourcing muito mais amplo. E eu fico muito feliz que os nossos parceiros têm essa mesma visão e têm ampliado as plataformas e as soluções que oferecem para esse conceito, como o Romão falou, de IoT, que permite com que a gente controle N tipos de devices na ponta. Então a gente tem o lado da performance interna, com essas ferramentas a gente encolhe o custo de gestão das nossas soluções e das soluções que a gente apresenta para os clientes. E obviamente que existe a vertente do cliente, quanto mais controle e gestão o cliente percebe dessas ferramentas, maior a experiência positiva que ele tem para oferecer um nível de serviço ao cliente interno dele mais eficiente. Então Paulo, para mim isso é aceleração digital digital. Quando a gente aplica o conceito de aceleração digital no nosso negócio, como empresa de outsourcing das coisas, e não mais como outsourcing apenas de impressão. Perfeito, Vitório. Ótima explanação, e eu acho que serve muito de pano de fundo para a próxima pergunta, que vai para o Rodrigo Romão. Como a IP Solution está se reinventando para este cenário, Romão? Bom, obrigado pela pergunta, é, a Vitória tem razão, a gente tem algumas, algumas hashtags aí rolando no, no mundo, como aceleração digital e digital. A IB, ela tem desde 2016 uma unidade que só faz isso, né? Nós naquele momento percebemos, a IBS Docs, percebemos que naquele momento as coisas não caminhavam juntas, é, eles, elas se, até se concorriam em algum momento. É, ao longo do, do passar dos anos, é, nós percebemos que, na verdade, elas, se, elas têm que se complementar. E o GED, o ECM, o IIM, todas as siglas que a gente pode imaginar, elas, naquele, naquele momento, elas não tinham feito ainda todo aquele sucesso que se esperava né? é, por parte de muitas empresas. É, e nós percebemos que algumas, a gente, algumas tinham esse interesse e fizeram como nós, montaram uma estratégia, montaram uma equipe, botaram, botaram foco nisso. É, e, e até metas. Uma das coisas que a gente sente falta, às vezes, é isso. O cara não tem meta para colocar software, não tem meta para colocar a solução, ele, ele tem meta para colocar equipamento e isso acaba travando alguns projetos adicionais ou até atrelando um projeto no outro. Se eu colocar os equipamentos, eu até coloco o software. Se eu não colocar os equipamentos, eu não, eu não, não, não tenho esse interesse. Então, isso a, acabou, a, de alguma forma, desde 2016, a IB vem, vem fazendo com que os nossos parceiros e alguns deles se engajaram bastante é, e conseguiram até, eu tive uma live recente com um dos nossos parceiros que é, triplicou ou quadriplicou o, o, o, o quanto ele ganhava de página impressa dentro de um cliente. Ele perdeu o contrato de impressoras. Ficou só com o de software e ganha 3,8 vezes mais, estão me corrigindo aqui. Então, é, na verdade, o que a gente está se reinventando é dar poder ao multifuncional, dar poder para você por causa do trânsito das informações. É, a, gente, a gente não sabe ainda, é, eu assisti a live do Vitório também a, a anterior, a gente não sabe ainda como é que o volume de impressão vai se comportar na volta, né, nessa volta da, da gente voltar a trabalhar no, no do novo normal aí que, que a gente vai encontrar. É, então, como que a gente vai saber? Será que vai ser menor? Será que vai ser maior? Será que ele vai voltar ao mesmo patamar? É, o, o que a gente sabe com certeza é que muitas empresas nesse momento estão buscando alguma forma de transitar esses documentos para que elas possam funcionar no home office. Algumas empresas já até disseram aí publicamente que vão estender o home office até dezembro, por exemplo. É, então, a gente precisa fazer com que o multifuncional continue é, relevante no processo do dia a dia do cliente, mas também dar formas para que ele transite é, o documento e ainda mais agora com o decreto 10.278, que era que a gente sempre esperou, ou seja, validade legal em documentos digitais, é, com que isso traga para nós o autosserce de informação. A gente tem isso na IB há algum tempo. O outsourcing é de informação, a gente pode usar o multifuncional, a gente pode usar o celular, a gente pode usar o tablet, a gente pode usar o notebook, a gente pode usar a solução, a gente pode usar um monte de coisa para que o cliente transite corretamente a informação, que no final das contas é o nosso negócio. A gente gera informação em qualquer mídia, não pode ser só em papel. Ótima abordagem, obrigado, Romão. Valmir, agora é a sua vez, e aí, e aí, NDD? Como é que ela está fazendo essa transição e quais são os planos específicos para esse cenário de evolução? Olha, para a evolução mesmo, a gente vê que a nossa transformação digital passa por uma série de de trazer novas soluções inovadoras para os clientes. Então, nós precisamos trazer mais produtos que realmente consiga fazer... Uh, dentro de uma melhoria contínua das empresas, que esses processos sejam evoluídos e que uh, constantemente tenha algo diferente de novo. Então, nós vemos que muitos produtos são necessários uh, em diversas camadas e tipos de necessidades de empresas. Tanto que nós estamos trabalhando muito forte agora em algumas soluções, que, é, que nem eu comentei, como o Escanto Flow, que para nós é um produto muito. Uh, inerente ao, à necessidade do mercado, que ele não é meramente um sistema de digitalização, tá? que somente captura a imagem manda por um e-mail, manda por uma pasta. Uh, imagine em, em dois minutos você pela web poder criar um formulário uh, com diversos campos personalizados, regras de negócio, validações dessas regras, comandos de ações, por exemplo, é, gere um OCR a partir desse momento, grave numa pasta e tudo direcionado ainda para onde eu quero enviar esse documento. Então, tudo integrado, eu posso estar tá já tá integrado num RP, num ECM, por GED ou por um diretório. Então, em dois minutos, eu poder fazer isso de uma forma fácil, transparente para o usuário. E quem vai criar o próprio usuário, ele criaria toda essa interface junto com o sistema. Então, ele não é um sistema de digitalização, e sim uma facilidade de uma automação de processos, que agora você mesmo vai criar os seus processos. Isso de forma ilimitada. Então, os usuários passam a ter o poder de poder criar... A, a, as suas ferramentas tá, e essas necessidades. Tá? Então, vamos procurar bastante flexibilidade para as, para as próprias empresas se digitalizarem. Uh, também nós temos outra iniciativa, então, é o nosso IoT, que também, como nós falamos, né, em OOT, que é o outsource das coisas mesmo, então, reforçando que o que o Vitório falou, né, que é controlar todo o dispositivo e, principalmente esses dispositivos que hoje são o nosso dia a dia, né? o notebook, o celular, que acompanha a impressão que geralmente a gente só tinha, conhe... só tinha visão para esse mercado. Então, agora se abre muito forte. Dentro de outro produto, para mostrar que essa é... isso já está enraizado muito forte nosso, nós temos mais um produto que nós estamos lançando de impressão na nuvem, que vem muito nesse conceito, onde que pessoas que viajam, ou sai de suas casas, tá? ele tem uma conexão muito forte às empresas de varejo. Por exemplo, né, hotéis ou redes de mercados, redes de farmácias que estão espalhadas no Brasil, aeroportos, é, todo mundo vai conseguir com uma facilidade poder imprimir em qualquer lugar desse, é, chegar numa farmácia no aeroporto, passar um quiosque ou uma empresa e chegar lá e solicitar uma impressão que tu pode ter feito sua casa ou você estende no teu celular e ele já é, sair na impressora daquele estabelecimento, tá? Então, tanto que a gente brinca muito dentro da empresa que se precisar de uma impressão, é, passa lá no posto Ipiranga e retire a sua impressão. Isso muda, é, traz esse conceito de home office realmente para o nosso, pro o dia a dia. Ok, Valmir, muito obrigado, excelente explanação, mas a gente percebe que tem uma coisa em comum que a gente começa a ver em todos vocês quando falam, né? por exemplo, que é muito além da impressão, mas a gente começa a falar em tablets, a gente começa a falar em notebooks, a gente começa a abrir um cenário diferente. Que é importante, porque tudo é documento, tudo é transicional e tudo circula. E aí eu tenho uma pergunta, né? E vou agora chamar o Vitório para essa resposta, que é a seguinte, né? Notebooks, PCs, né? tablets, tudo isso entra nesse novo cenário, Vitório, como um grande guarda-chuva as a service? Sim, eu não tenho dúvida disso, né? Acho que como empreendedores e como prestadores de serviço para a comunidade de TI do país a nossa responsabilidade é aproveitar melhor a infraestrutura que nós construímos ao longo desses últimos 20 anos né o, o mundo do outsourcing no Brasil ele tem ao redor de 20 anos e coincidentemente ele se confunde com a história da Simpress que também tem uh, 19 anos de história agora em uh, 2020 é, é, o que a gente percebeu claramente a partir de 2018, final de 2018, começo de 19, é que a plataforma de processos e sistemas que nós desenvolvemos para cuidar do outsourcing de, de, de impressão é uma plataforma extremamente poderosa. Controlar milhares de devices espalhados por todo o território nacional ou cada parceiro de negócio num território específico, garantir. A, a entrega de um nível de serviço contratado com o cliente, um processo de logística distribuída, seja ele de toner, seja ele de peças, que tem que fazer com que chegue na casa de cada um dos usuários aquele material necessário para o funcionamento do produto, o processo de gestão e controle de custos, como a gente abordou com o Romão e Valmir, relatórios no front-end que permitam controlar a infraestrutura que a gente administra é, para o cliente, o controle de mão de obra distribuída, no caso da 70, mais de 70% do quadro de colaboradores da companhia está distribuído em todo o território nacional na casa do cliente. Então, são profissionais que a gente contrata, treina e mantém engajados é, longe da nossa companhia. Enfim, são todas habilidades que foram desenvolvidos ao longo de 20 anos. Então, o que nós percebemos claramente da nossa indústria é que essas habilidades, elas têm um potencial enorme para serem aproveitadas em outros segmentos de negócio. E quando a gente olha para o nosso interlocutor dentro das empresas, o executivo de tecnologia, o executivo de compras, que compra tecnologia, eles compram uma amplitude de produtos muito maior do que nós oferecíamos e a nossa infraestrutura de processos e sistemas ela é capaz de controlar produtos e soluções muito mais abrangentes do que apenas o mundo da impressão e aí abre-se um universo de oportunidades para que possamos explorar ao longo dos próximos anos e posicionar as nossas empresas como empresas que têm uma abrangência de atendimento ao mercado muito superior aquela fatia de mercado que a gente atendeu até pouco tempo atrás. E aí a gente percebe que quando essa movimentação começa a acontecer do ponto de vista estratégico, imediatamente esse ecossistema que trabalha junto com a gente, aqui nós temos dois é, profissionais, dois empresários que conduzem negócios que têm uma importância fundamental nesse ecossistema, imediatamente respondem também ampliando o seu entendimento e a sua visão de negócio para expandir o processo de gestão de equipamentos para outras verticais de negócio. De forma que eu acho que a gente está num momento muito feliz para que a gente possa aproveitar todo esse conhecimento que nós acumulamos ao longo de 20 anos e fazer com que esse conhecimento acumulado exponencialize o nosso crescimento ao longo dos próximos anos. Paulo. Obrigado, Vitório. Mas eu acho que esses aspectos também nos conduzem Há um outro questionamento importante. E qual o questionamento que a gente está dizendo agora? Sobre segurança. Porque a gente observa que a gente começa a escutar. Né? Múltiplos devices, múltiplos recursos, múltiplas interações. E cada vez que isso acontece, a gente vai tendo mais vulnerabilidade também. E esse é um, bom, um aspecto importante. Então, a pergunta agora para o Romão é a seguinte. As ferramentas, Romão, com qual a sua empresa trabalha, elas estão prontas para ter esse aspecto de segurança e mais importante ainda atender as, as novas regulamentações da Lei de Proteção Geral de Dados? Bom pessoal obrigado Paulo pela pergunta é, bom não só os, os produtos que a gente trabalha mas os que a gente desenvolve também principalmente nesse momento onde nós estamos trabalhando com documentos digitais é, PDFs para lá PDFs para cá assinaturas digitais para lá assinaturas digitais para cá a segurança, ela nunca teve tão em evidência, pelo menos para nós. Uh, bom, o, o, não só o PiperCut, a IB Solution já tem um DPO elegido, nesse momento sou eu, tem um suplente, ou seja, nós já estamos preparados para LGPD, é, por conta da LGPD tem algumas características, né? É diferente da GDPR. A GDPR você tem três meses para apresentar dados quando alguém te aciona na LGPD, nós temos 15 dias. Então, nós precisamos é, não somente, teremos, na né, verdade, 15 dias. Nós precisamos não somente pensar no produto, mas pensar aonde guardar, quem será o corresponsável dessa informação. Por isso que a gente colocou as nossas soluções em cloud hoje, nós sempre batemos muito forte nessa tecla, nós sempre separamos bancos de dados, nós sempre é, colocamos os, os dados mais sensíveis dentro do cliente, não era só por limitação de produto, era também por uma escolha, é, porque a gente acaba ficando corresponsável por aquela informação. Então, hoje, com a LGPD chegando, não só a parte de bilhetagem, mas a gente grava imagens, eu tenho projetos, projetos por exemplo, onde eu gravo a imagem da cópia, e coloco dentro de um sistema de OCR é, para fazer a busca, eu guardo o escaneamento, eu guardo a impressão, tudo que é produzido dentro da empresa é colocado automaticamente dentro de um sistema é, categorizado, classificado, temporizado e seguro. A segurança, ela precisa fazer parte do princípio do desenvolvimento de qualquer coisa, por dois motivos, acessos indesejados, né, roubo de informação e também transparência no processo. Então, quando você for ser auditado ou quando você for ser indagado por alguma informação, além de rápido, você tem que ser eficiente e tem que ser transparente. Então, isso é algo que a Solution carrega nesses 12 anos, nesses 11, quase 12 anos de, de existência. Uh, e por isso, nós colocamos nossas soluções de forma híbrida na nuvem. Né? Não estou não, não nem é, falando nada em relação à NDD, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma... É uma é uma definição IBS, é uma coisa que nós preferimos trabalhar assim. É óbvio que todo cliente tem alguma particularidade em relação a isso. Alguns estão mais preparados, outros estão menos preparados, Outros acreditam que é, de dentro para fora ou de fora para dentro ele tem um, uma equipe de segurança muito pronta, tem um investimento altíssimo em segurança e ele não precisa ouvir o que a gente acha. Mas no nosso mercado, com as nossas particularidades, nós é que somos os especialistas. Então, ter uma reunião com o time de segurança, expor essa, a, a, todas as possibilidades de vulnerabilidade ter uma continuidade no desenvolvimento de segurança do produto, não só naquele momento, a meu produto é seguro hoje, amanhã ele pode não ser. Então, ter uma continuidade de, segura, de, de, de desenvolvimento e, a, e atenção à segurança é, é, é, é primordial para que você tenha as renovações. Todas as nossas soluções, por exemplo, quando a gente fala de hospitalar. Soluções hospitalares, elas, a gente tem, para fazer dashboard, a gente tem uma solução de dashboards em alguns clientes até da própria Simpress. Para a gente fazer dashboard com dados estatísticos, a gente precisa deixar o dado de forma anônima. A quantidade disso, a quantidade de, de processamento que isso necessita é muito alta. Então, a gente precisa conhecer é, o nosso cliente, precisa conhecer as necessidades que esse cliente tem é, para poder tratar o dado de forma correta e segura. Então, é, esse é um pouco do posicionamento da IB Solution em relação à segurança. A gente entende que, resumindo rapidamente, o cliente tem investimentos altos em segurança hoje, ele pode não olhar para alguns detalhes onde a gente olha, no tráfego de informação impressa, digitalizada, guardada, em vários lugares diferentes, e a continuidade do, do aspecto de segurança em relação a qualquer produto que a gente entregue para ele. Eu falei do WhatsApp, por exemplo, toda vez que a gente faz alguma conexão do WhatsApp por exemplo, como o exemplo que o Valmir deu de impressão. É, nós construímos um que você manda para Iris. A Iris é a nossa assistente virtual. Você manda para Iris e ela diz para você onde você pode buscar essa informação. Isso, no WhatsApp hoje, a gente sabe que corre riscos. Então, a gente precisa fazer fatores de autenticação muito altos para o cara já tem. São 98 milhões de pessoas usando o WhatsApp. Eu não preciso entregar um aplicativo a mais para ele, mas eu preciso cuidar da segurança dessa informação. Então, a gente pensa bastante em segurança aqui na IB. Ótimo. Obrigado, Romão. Valmir, agora é a tua vez, né? Vou, me, vou fazer vezes agora da CNN, né? E agora para a réplica, o Valmir. É, falando na nossa... Nós temos uma operação hoje nos Estados Unidos, mas muito mais focalizada na nossa operação uh, da Europa, é, que, pelas boas práticas orientadas, né? Por a regulamentação, já de, desde 2018, a NDD, com uma, uma equipe de, de apoio de consultores externos, nós implementamos a GDPR, é, pra, para a Europa, não apenas como um software, mas também como uma rotina em áreas administrativas, financeiras e áreas produtivas. Então, desdobramento da lei brasileira é natural. E esse estágio não vai causar mudanças na nossa operação, já visto que a lei europeia ela é muito mais severa que a lei brasileira. Então, nós estamos tranquilo. nosso produto já está preparado, já está adaptado. Então, tranquilamente, a gente está a LGPD, estamos tranquilamente nisso. Em relação à segurança de dados, é, se nós não formos garantidos, que esse processo está muito, muito maduro e complexo, é, nós não conseguiríamos ter o sucesso das nossas soluções. Nós temos soluções hoje, principalmente em documentos eletrônicos, que são os documentos fiscais que a gente faz, a, tran, a transferência, toda a comunicação das maiores empresas hoje do Brasil, grande volume, nós somos hoje um os maiores plays de documento, notas fiscais uh, do Brasil. É, integrados com muitas empresas de renome, usando o nosso produto de OEM. então toda a segurança, imagine a segurança que, há, que uma nota, que os faturamentos, que os sistemas de segurança você se, se faz, nos exigem e nos dão de conhecimento, então nós temos uma, essa expertise muito grande em documentos fiscais e, e dentro da área de impressão também pelos grandes volumes, principalmente grandes bancos que utilizam as nossas soluções, isso para nós já é uma coisa bem normal e garantido que todos os produtos nossos possuem. Ok, obrigado. Bom, eu queria agora mudar novamente um pouquinho para uma rodada dentro do nosso tema, mas mudando novamente o foco do tema. Há uma certa pressão, um certo frisson no mercado que home office vai crescer muito. É, que nós vamos ter uma escalada na volta de pandemia, teremos uma grande escalada, uma boa parte poderá ficar no escritório e não retornar, mas tudo são suposições. E eu queria agora provocar os três, mas começando com o Vitório, eu queria uma, uma visão. Vitório, sobre isto, sobre home office, qual é a sua visão? Bom, turma, é, eu acho que todo momento é, de crise é, ele gera... É, e a crise que nós estamos vivendo é uma crise que nunca ninguém viveu, uma crise absolutamente fora de qualquer padrão que a gente possa ter tecer paralelo com relação ao que cada um de nós que está à frente dos nossos negócios viveu é, na nossa carreira profissional, então não podemos nem chamar de crise, né nós estamos é, em frente a um, a um cenário absolutamente diferente do que qualquer outro que nós já vivemos é, dentro desse cenário obviamente que tendo em vista que nós estamos confinados isolados e o nosso volume de atribuições diárias mudou muito né é, é, existe tempo para pensar existe tempo para refletir existe tempo também para que as ideias se movimentem no mercado né? cada um de nós com certeza tem no mínimo de 5 a 10 grupos de WhatsApp com colegas de mercado, tem o grupo é, do, do nosso segmento de mercado, tem o um grupo de CEOs de outras empresas, de outras verticais, enfim, tem grupos das mais diversas é, segmentações e características. E claramente, uma das espinhas dorsais é, das trocas de informações nesses grupos tem sido qual vai ser o novo normal, tal do novo normal depois que tudo isso passar. E eu acho que nós estamos vivendo um momento muito fértil de especulação. Não há ainda condição da gente visualizar qual será esse novo normal. Então, existem especulações que, definitivamente, o home office vai tomar conta da forma de trabalhar das empresas. E aí começa um debate acalorado, aliás, como tudo que tem acontecido no mundo nos últimos anos, né? a gente por ali, polariza entre vários grupos ou entre dois grupos a favor e contra, nós temos, eu tenho observado que tem um grupo muito relevante eh, de pessoas que acredita que o novo normal, quando a gente fala do ambiente de escritório, vai ser um ambiente de trabalho em home office e que os escritórios vão mudar radicalmente, já existe um, um outro grupo que eh, acredita que nós, depois que tudo voltar ao normal, que a vida voltar ao normal, tende a voltar para o modelo de trabalho que a gente tinha. Eu pessoalmente acredito que a gente, como tudo na vida, as grandes transformações, elas acabam gerando mudanças, né? E a verdade talvez não esteja nem à direita e nem à esquerda, ela esteja no meio dessa ponte. O que a gente aprendeu nas últimas 8, 12 semanas é que sim dá para trabalhar de casa, é que sim, o ambiente de trabalho na residência, ele passou a se tornar muito mais visível para as organizações brasileiras, eu não vou nem comentar os Estados Unidos, é uma realidade distinta da nossa, vamos falar aqui de Brasil, que é o que nos compete nesse momento. A gente tinha uma realidade de trabalho remoto no Brasil, muito, muito limitada a algumas empresas na área de tecnologia, principalmente startups, fora disso, a gente tinha situações muito pontuais. E o que a gente percebeu nessas 12 semanas é que, sim, dá para trabalhar do escritório. Eu, porém, não acredito que nós teremos uma mudança radical do ambiente de trabalho. O que eu acredito que nós teremos é a incorporação do home office na rotina das empresas, mas não a transformação do trabalho no escritório para o trabalho na residência. Eu acho que é fácil nós falarmos na figura do empresário, na figura de um diretor, na figura de um gerente executivo de uma empresa, que muitas vezes tem uma residência preparada, com um ambiente protegido, com uma internet de boa qualidade, e, portanto, ele pode performar no seu home office de uma forma bastante produtiva. Só que quando a gente pensa numa empresa com dezenas, centenas de funcionários, a gente sabe que a grande maioria desses profissionais muitas vezes vivem em residências menores, não tem uma estrutura é, é, suficientemente protegida para poder performar é, da maneira correta dentro do seu escritório e que, portanto, não é a forma mais adequada para ele ter alta produtividade. Então, o que eu acredito que vai acontecer na hora que nós voltarmos para o novo normal é que, sim, as empresas vão dar mais liberdade aos seus colaboradores para, em determinados momentos, trabalhar de casa. Mas não como uma rotina. Eu não acredito que nós teremos uma rotina de home office. Eu acredito que nós teremos uma incorporação do home office como uma alternativa adicional que permita com que o colaborador tenha, dentro de um momento específico do seu dia a dia de trabalho, a opção de trabalhar de casa. Por outro lado, acho que tem um outro aspecto fundamental, Paulo, depois eu queria ouvir o Romão, e o Valmir que é a questão de como que a gente engaja pessoas é muito bom a gente fazer esse trabalho remoto nessas N semanas que a gente está dentro desse cenário de guerra que a gente comentou mas a gente consegue se imaginar trabalhando um ano dois anos três anos dentro desse cenário como é que a gente cria a cultura da organização como é que a gente engaja as pessoas como é que a gente troca como é que a gente estimula o que faz a grande diferença de uma empresa em relação à outra é a alma. São os valores que a empresa tem. E a alma não é possível de ser construída numa relação digital. A alma ela é construída quando você tem o trabalho junto, um com o outro, em equipe. Então, eu acredito que este tipo de escritório vai continuar prevalecendo com a incorporação do teletrabalho como uma opção adicional para determinadas situações que se fazem necessária na vida de cada profissional. Obrigado, Vitório. Romão, suas considerações e um pouquinho mais, né? O que você tem para oferecer também que vale a pena ser destacado nesse ambiente? Bom, vamos lá, Paulo. É, bom, sobre o home office, a IBS ela já praticava uh, home office antes dessa pandemia. Nós praticávamos dois dias por semana, Uh, antes dessa pandemia, uh, até para que houvesse um ambiente de trabalho gostoso para os funcionários. Então, uh, é óbvio que a gente sempre fornece os, os, o mínimo de equipamentos que eles precisam para trabalhar em casa. Uh, e por que, que a gente tinha dois dias? Porque até então, naquela, naquele momento, você, se você oferecer mais de dois dias, você tem que fazer algumas coisas para o seu, seu funcionário, que a gente acabou tendo que fazer depois da pandemia. Então, a gente dormiu no dia 13 de março, se eu não me engano, na semana da, da, daquela convenção da Simpress, trabalhando normal, acordamos segunda-feira, dia 16, já em regime 100% home office. É, a IB, ela... Não só porque a gente vende os produtos, mas é, a gente efetivamente utiliza os nossos produtos no nosso dia a dia. Então, a gente, o nosso impacto na operação, ou seja, administrativos, financeiro, é, todos esses impactos foram zero. A gente continua assinando documentos para as licitações de forma digital, a gente usa o que a gente vende. né? Então, é, a gente acabou transformando uma sexta-feira numa segunda-feira, onde a gente realmente... É, trancou o escritório a gente não até hoje ninguém foi no nosso escritório é, todos os nossos funcionários continuam 100% em home office é, e a gente acredita assim é isso é, é, é o que o Vitório falou nesse momento eu até no começo de tudo isso eu sempre acreditei no home office. É, eu, ele tem razão, acho que o face-to-face, face, né, ir no escritório, ter as pessoas próximas faz muito sentido é, para criar essa alma, para criar essa conexão que a gente acaba criando no nosso dia a dia. É, então, a gente fez isso no, na época da IBM Solution, porque eles podiam escolher segunda ou sexta-feira e o dia do rodízio. Então isso deixava uma, uma tranquilidade. A gente teve muitos pais recentes na IB, muitas mães recentes. Então, isso trouxe é, um engajamento bacana. Naquela época mesmo, antes é, da pandemia, nós praticamos isso desde 2017. É, e isso tem funcionado bem para nós. Tá? A gente não pode, não, a gente não tem nenhuma limitação como empresa. Uh, para que as, os processos continuem funcionando. Mas é óbvio que há uma limitação como pessoas da gente estar tá perto, estar tá junto, tá, tá, tá, é, né, no nosso dia a dia face to face. Uh, também concordo com o Vitório que a gente trabalhar um ano nesse sentido vai ser muito difícil. Eu gosto, eu, eu tenho essa possibilidade de ter um, um lugar em casa, meu filho tem cinco meses, então eu estou aqui focado, não tem, não tem é, ninguém aqui me atrapalhando e tal. Uh, e a minha mulher está cuidando do meu filho nesse momento. Então, eu tenho essa possibilidade, mesmo como o Vitório falou, ficar um ano nisso, dois anos nisso, talvez não seja tão produtivo, a produtividade cai. Nós percebemos na nossa implementação, nesses dois dias é, que a gente implementou na IB, que a produtividade da pessoa melhorou, ela melhorou, mas... Óbvio, não, não na semana toda, os dois dias que a gente comentou. Então, é, a gente acredita sim, eu vi a XP hoje, a XP anunciou o home office até o final do ano, é, e com a possibilidade de, de usar escritórios conceito, em vez de escritórios locais. É, ela tem uma pegada meio de startup, como o Vitório falou, então ela tem essa característica, mas acho que no dia a dia dos negócios mais tradicionais, a gente deve ter sim a implementação do home office, a IB deve continuar com, com o que ela já tinha mas, obviamente, voltar assim para o escritório para a gente poder se abraçar quando possível. É, sobre o que a gente oferece nessas questões de home office, hoje a, gente, é, hoje, a demanda está muito forte em relação aos nossos produtos de ECM. Então, é, eu tenho parceiros, por exemplo, que é, usaram, um, um dos parceiros, inclusive, participou da live do Vitório, é, da, da última vez que eles falaram entre Tricelbet e Office Total, foi Office Total, ela implementou no M-Files a MP936 em um dia. Então, ela... Ela usou o M-Files para fazer isso, ela também usa o M-Files para fazer as assinaturas dos contratos, ela também usa o M-Files para fazer o trânsito de informações dentro da empresa, fluxos, to todas essas possibilidades né, que a gente é, nos, os softwares de ECM fazem, inclusive através de aplicativos é, via celular e via tablet. É, tudo que a gente montou de telemedicina, tudo que nós montamos de inteligência artificial, de voice recognition, é, tudo que nós fizemos, a gente usa para dentro de casa. Então, a nossa, o que a gente pode oferecer para os nossos clientes é, é exatamente o que a gente usa. As assinaturas digitais, é tentar transitar a informação sem que você perca essa necessidade e a gente esperar o papel voltar à nossa vida. A gente fala, pô, eu tenho aplicativo para imprimir na impressora do, do escritório, mas não tem ninguém lá é, para pegar esse papel hoje, né? Então, a gente tem, ele tem que transitar do começo ao fim, de maneira digital e aí e com validade então quando a gente recebeu a notícia do decreto 10.278 é, nos trouxe uma tranquilidade que é o que a gente sempre quis na verdade é, que é permitir com que todos esses documentos transitados tenham uma validade legal é, uma validade efetivamente válida a gente até para a própria empresa nós participamos de um projeto onde nós assinamos ele digitalmente e foi aceito pelo órgão por conta do decreto então acho que o que a gente pode oferecer para qualquer é um dos nossos parceiros e qualquer cliente que esteja nos ouvindo. É uma transformação digital. Esse, esse termo está velho, digamos assim. Ele já deve ter seus dois, três anos. Já tem a idade é, que a gente chama de velho na tecnologia. Mas é a verdade. A gente consegue mantê-lo operando o melhor possível. Durante esse momento e na volta. Colocar o multifuncional de volta. É, numa operação de captura integral. Para nós, entregar numa pasta, entregar num e-mail não é suficiente. Nós ouvimos de alguns parceiros que isso... Ah, eu não cobro isso porque o meu vizinho não cobra. É, então, acaba sendo de graça, o scanner acaba virando de graça. O que nós precisamos é fazer uma captura inteligente, entregar isso num sistema, colaborar, compartilhar, temporizar, é, classificar e, e usar isso de uma maneira efetiva. Aliás, se você me permitir, Ramon vou, Romão, eu vou fazer uma breve intervenção. É, claro. Nós estamos... Nós estamos com mais de 400 pessoas de audiência e acho que é importante a gente citar isso, já que nós temos muita gente da indústria, é, orgulho tá compartilhando essa discussão com todos vocês, caros amigos, caros colegas de trabalho. Eu queria fazer uma convocação para todos. Está na hora da gente cobrar digitalização, gente. É, não dá mais para nos nossos contratos de outsourcing de impressão, na medida em que nós não somos mais empresas de outsourcing de impressão, somos empresas de outsourcing de infraestrutura, de tecnologia, nós temos que cobrar a digitalização. Nós estamos deixando na mesa um caminhão de dinheiro. Quem dá de graça a digitalização hoje está sendo milpe porque nós temos muitos clientes que usam mais as multifuncionais para digitalizar do que para imprimir. E quando ele usa para digitalizar e não imprime, a gente não está cobrando a estrutura de assistência técnica que a gente coloca à disposição quando o scanner quebra. Então, para todos nós, competidores, colegas desse mercado, eu queria fazer uma convocação e a gente passar a garantir que as nossas propostas na rua tenham a digitalização como um processo de cobrança. Isso vai melhorar a saúde financeira das nossas empresas. A gente se engana quando a gente dá isso de graça para o cliente. O Romão me perdoa, mas eu não podia Imagina. deixar de aproveitar esse gancho. Ok, Vitória, Obrigado, Vitória. É, Paulo, só para completar, eu, okay. digo, eu, eu disse agora sobre um cliente que conseguiu uma, uma rentabilidade um pouco melhor. É, o cliente usava o escaneamento, ele cobrou mais caro o escaneamento do que a impressão, tá? Porque aquilo classificado corretamente, categorizado, tem mais valor do que o papel que é monousuário. O arquivo digital é multiusuário, o papel é perecível, o arquivo digital não é. E o papel é, fácil, é difícil de encontrar ele quando a gente precisa, e o digital não é. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, Valmir, suas considerações agora. É, só refletindo um pouco aqui né, nas considerações do Vitório, né? Então, o que vai comandar muito mesmo é essa flexibilidade né, do, do, da possibilidade de você estar trabalhando remotamente acho que o modelo vai ser muito compartilhado entre o local, com o remoto, com o work, é, diversos modelos e tempos diferentes. Então, 100% com o vai ser talvez difícil, 100% home office, 100% em casa, é, na empresa. Então, acho que isso vai começar a conviver muito por termos criado já agora esse hábito e vi a maioria viu que isso é totalmente viável. As empresas têm percebido que muitos, em muitos momentos esse processo ficou eficiente e as pessoas estão produzindo muito bem dentro desse modelo. Então, esse compartilhamento de diversos modelos seria o grande forte. E nós, a gente, nós estamos, a NDD, ver muito isso. Tanto que está reforçando todos os nossos produtos, como o Releaser, todos os produtos que hoje estão, pro, que estão mais focados dentro da mobilidade e da impressão e de digitalização, qualquer coisa remota, principalmente hoje muito focalizada a fotografia, você tirar fotos de um documento importante e ter essa mesma flexibilidade da foto, já estar nos mesmos documentos. Então, esse está sendo o foco da NDD, nós entramos com uma equipe né, de visualização para ver quais as, as oportunidades mais inerentes para o momento e estamos focalizando muito né, nesse processo tá? a, a gente vê que também muitos processos como documentos eletrônicos você consegue automatizar tá? e casa muito com a um apelo do, do Vitório para que, é que muitas vezes a própria digitalização não ser cobrada se muitas vezes as empresas cobram para o próprio sistema, é, para os documentos já virem digitais? Seriam uma fonte de renda até para as empresas de outsourcing e o um menor custo, onde que é um jogo de todos ganhariam. Então já nascer esses documentos digitais. Certo? Essa expertise nossa em documentos eletrônicos, em notas fiscais, controle de viagens, todos os processos que envolvem uh, uma nota, você gerir isso e ele já nasceu eletrônico e todos podem ganhar. Sempre ter um novo modelo de negócio que possa rentabilizar, às vezes, muito mais do que um processo normal impresso. Tá? E, como eu comentei, já outras soluções que a gente, nós estamos desenvolvendo... Para realmente impressão remota, o controlar o IoT, isso é muito forte, mas é para um segundo momento, né? Talvez não tão agora para os 60 dias, 90 dias, mas logo logo a gente está entregando muita solução adicional para esses clientes trabalharem muito mais remotamente. Ok, Valmir, obrigado. Bom, gente, já estamos com uma hora praticamente de live né? e vamos mudar novamente agora a nossa, a, no, a nossa forma de fazer as perguntas. Vamos entrar agora nas perguntas que vieram da audiência. E nós temos perguntas bastante interessantes. Ah, tem uma pergunta muito interessante que na verdade veio para você, Vitório, mas eu vou agora sortear um pouquinho mais e vou pedir para o Valmir responder essa primeira pergunta que é um pouquinho mais técnica. A mesma plataforma de gestão de outsource de impressão Está preparada para efetuar a gestão de outros das coisas, como notebooks, PCs, tablets, mobile? Como é que as ferramentas já estão prontas para isso, Valmir? É, nós estamos trabalhando há um ano e pouco já e nós temos ainda uma previsão até o final desse ano, mas já estamos largando algumas fases do produto, certo? que o mesmo produto nosso de MPS, que faz toda a gestão de uma empresa de outsource, vai gerenciar com a mesma tela, com a mesma visão, todos os produtos né, os produtos que a gente conseguir se homologar, se conectar na da, da internet das coisas. Então, nós vamos proporcionar, para as empresas, o outsource mesmo, para as empresas, o outsource das coisas, então ele vai ter uma única visão, todos esses produtos, tá então já é um grande projeto nosso, uma reestruturação também da nossa nova versão do MPS e contemplando todo esse mercado, e muito, muito bom, vocês vão ver. Ok, obrigado Valmir, agora uma pergunta para o Romão, que vem do Cícero da People IT. O outsource de impressão que conhecemos vai acabar nos próximos 5 ou 10 anos, Romão? Olha, Paulo, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. É, eu até lancei um livro, não vou aqui fazer jabá não, mas eu lancei um livro sobre o papel e o mundo. Né? É, a gente tem aí uma previsão daqui a 5 anos de inteligências artificiais fazerem parte de comitês é, de países. Nós temos previsões daqui a 5 anos de termos carros realmente autônomos. É, tem uma, uma série de coisas sendo feitas agora, né? É, eu acho que o outsourcing de impressão como a gente conhece, ele tende a acabar, mas ele deve continuar existindo, como eu disse, do outsourcing de informação. Nós somos nós somos uma empresa, nós somos um ecossistema que funciona com base na informação. Vou dar um exemplo muito básico para vocês. Nós fizemos um, uma solução jurídica é, para um escritório de advocacia. Esse ano, no começo do ano, antes de tudo isso acontecer que a gente não só bilheta impressão, mas o bilhete, telefonia móvel, telefonia fixa, uh, Uber, 99 táxi, ou seja, a, qual que é o objetivo daquele cliente? Ele é recuperar custos, ele precisa recuperar custo do cliente dele. É, a só a impressora, só o paper cut, fazendo a recuperação da impressão, não é suficiente para ele. É pouco, ele precisaria de algo mais para fazer isso acontecer. Ele precisa recuperar custos que a gente até então não olha. É, e aí nós fizemos essa solução, a Best on Demand for Legal, que é para escritórios de advocacia, é, que consegue ju juntar toda essa informação. Eu consigo ter novos passos para esse, esse meu cliente, que é, como comentou sobre foto, a gente tem aplicativos mobile que, te, que fazem escaneamento. A foto é diferente do scanner. É, então, a gente faz esse escaneamento. Então, o, é possível fazer escaneamento mobile, ou seja, o que, que precisa entregar para esse cliente? Precisa entregar um smartphone, eu preciso entregar um tablet, eu preciso usar uma metodologia Kanban, por exemplo, que foi inventada pela, pela Toyota, lá atrás, por um japonês, que é feito fazendo e a fazer. A gente coloca tudo isso de uma maneira muito visual para o nosso cliente e eu aglutino coisas que antes a gente não fazia, como a telefonia, como o Uber, porque o, o advogado pega o Uber para ir para algum lugar e voltar, aquilo tem que ser cobrado do cliente. Aquilo que ele precisava fazer era muito mais do que somente a impressão e que vai de acordo com o que a gente está falando aqui sobre além da impressão, além da bilhetagem. É, eu estou bilhetando outras, outros serviços, outras coisas e aglutinando tudo isso numa, numa plataforma para ele poder ver. Então, eu porque, acho que, é, para eu resumir, é só a impressão a gente vai ficar muito preso né? muito preso ao papel, o papel mudou a forma da gente se comunicar como, como é, comunidade, como existência, mas agora a gente precisa pensar em outras coisas, a IB okay. já tem plataformas para gerenciar essas coisas e agradeço, desculpa, Ok, o tempo. obrigado, obrigado. Pessoal, uma pergunta agora também ao Vitório para a gente já se encaminhar para o final, essa pergunta vem do Antônio, desculpa, não é Antônio, gente, foi, foi uma falha técnica, anônimo, <risos> quase lá, né? É, na opinião de vocês, e essa pergunta para o Vitório, como será o escritório do futuro? Quais tecnologias serão importantes para o home office? Uma pergunta difícil, Vitório. Não, Vitório, você está mudo. Perdão, eu estava no mute para não atrapalhar a apresentação dos outros colegas. Eu acho que o escritório do futuro vai ser um escritório decentralizado é, descentralizado, um escritório em que as pessoas vão poder trabalhar de qualquer lugar, é, sim, como nós, acho que o Valmir é, compactuou de maneira absolutamente é, é, igual com a visão do Valmir, é, nós vamos ter o escritório na empresa, onde a gente tem todo aquele ambiente de engajamento, aquele ambiente que eu estava comentando antes, mas nós temos o escritório é, num cybercafé, nós temos o escritório num restaurante, nós temos o escritório é, esperando um avião no aeroporto, nós temos o escritório na praia ou na casa de campo, nós temos o escritório em casa. O escritório hoje ele não está fisicamente numa única localização, ele está descentralizado em vários locais. Então para mim o escritório do futuro é um escritório em que o profissional que trabalha tem que estar aparelhado com os devices, com a infraestrutura necessária para poder performar a atividade profissional uh, que ele desenvolve. Então, é, obviamente que cada profissional tem uma característica específica para performar essa atividade profissional, mas eu acho que para mim o escritório do futuro é o escritório em qualquer lugar. E a partir dessa definição é que nós poderemos, como provedores de solução e prestadores de serviço, encontrar o formato ideal para a gente agregar valor e levar soluções inovadoras e diferenciadas para esse profissional que trabalha a qualquer hora e em qualquer lugar. Como, aliás, Paulo, eu conheço bem o Romão, conheço bem o Valmir, nós trabalhamos em qualquer lugar a qualquer hora. É isso que caracteriza a paixão que a gente tem pelo negócio. Esse, para mim, já é no presente o escritório do futuro. Ok, obrigado, Vitório. Bom, pessoal, já estamos com uma hora e 15 praticamente de live, então agora vamos começar a nos direcionar para o encerramento da live. E agora, eu queria convidar né, o Romão, primeiramente, para suas considerações finais. Romão? Legal. Bom, primeiro de tudo, agradecer a equipe Simpress pelo convite, o Valmir também, né? a gente nunca tinha participado de uma live assim, primeira vez. Acho que é importante a gente falar de tudo que a gente faz e e continuaremos fazendo por esse mercado. Eu, eu criei minha carreira, criei minha família até agora, trabalhando nesse mercado de impressão. 21 anos eu faço esse ano de mercado de impressão e, e sou muito satisfeito por ele, porque me dá oportunidade de a gente pensar em muita coisa. É, dá uma liberdade criativa muito grande. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena a Ebay Solution é, salientar, até porque nós temos modelos de negócios diferentes entre nós. Né? É, eu acredito de verdade que aqui estão, não é porque é minha, né? aqui estão as duas maiores empresas de software do Brasil no mercado de impressão e informações. É, são as que pensam 100% nisso, as que investem 100% nisso e as que se encontram por aí nos grandes projetos e que é, a gente está sempre se vendo e se encontrando. É, nosso grande objetivo não é trazer hoje, né, é, é óbvio que a Solution tem uma característica diferente, por ser distribuidora de muita coisa, né, por não ser dona do produto. É, a gente desenvolve muita coisa, mas o produto mãe, ele ainda é um, ele é distribuído. E a gente procurou é. trazer uma, uma característica de, eu não quero levar custo recorrente para você, eu quero te levar receita recorrente. É, como é que eu faço isso? A gente, a gente montou um... um, um não, não só nós, mas o nosso grande distribuidor, montamos é, maneiras de que você tenha renda recorrente Tá? O nosso, acho que um dos grandes, o grande objetivo da IB, com tudo isso que a gente faz para cliente final, é trazer receita para o parceiro. É óbvio que a gente pensa nos custos operacionais, é óbvio que a gente pensa em fazer gestão de dispositivos além da impressão, o help, a gente já tem hoje uma quantidade ainda pequena, ainda modesta, de verdade, no nosso help, de fazer a gestão de ativos de, de notebooks, celulares, tablets, iOS, Android, a gente já tem. Temos por volta de 12, 13 mil é, dispositivos, alguém me corrija se eu estiver errado aqui no WhatsApp, pessoal IBS, mas é, ainda tímido. Isso cresceu nos últimos 60 dias, nós tínhamos 2 mil, passamos para 11, é, passamos, aumentamos 11 mil dispositivos nesses últimos dias. Então, é, mas o grande objetivo é trazer receita recorrente para o nosso parceiro. Né, para o nosso parceiro poder fazer uma oferta é, além da impressão, além da impressora para o nosso é, cliente. Então, o que, que eu posso pedir, além de ter essas características é, de trazer receita recorrente, o que eu posso pedir é, é para os nossos parceiros é vamos ao cliente mesmo que ele não seja seu de impressão, mesmo que ele não, não vá pegar impressoras, vamos colocar objetivos de colocar penas, de colocar dedos dentro daquele cliente, pegar dinheiro na mesa, como a gente falou agora há pouco de digitalização, é, dar a digitalização é, uma, é, um, é um tiro no pé, é, vamos até um hospital, vamos até um história de advocacia, vamos até um laboratório. É, que, que tem uma, uma dificuldade de trânsito muito grande, vamos até esses clientes e vamos trazê-los para nós, mesmo sem as impressoras, nesse primeiro momento. As impressoras, os multifuncionais, fazem parte da solução, mas não são o principal, não, não podem ser considerados o principal porta de entrada nesse momento. É, esse é o recado da gente. Obrigado, Paulo, obrigado, Vitório. obrigado a toda a equipe se empresta. Obrigado, Romão. Valmir, por favor. Oh, para encerrar aqui, quero até comentar um pouquinho, de repente, até usar o nosso projeto Green Carbon, que, nós, que é um projeto né, que tem uma pegada de sustentabilidade social. Ah, e comentar, isso aqui surgiu aí uns 10 anos atrás, com um ex-sócio meu, que deu uma ideia para a gente agregar valor aos parceiros, para poder levar aos clientes a plantação de árvores para compensar o carbono, né? É, da sua impressão. No início todo mundo achou uma ideia meio maluca e tal e começamos a pensar e levar para as empresas a solução e a gente viu que de uma ideia que parecia maluca virou um negócio hoje nós temos mais de 800 mil árvores já plantadas para clientes tá então são soluções que muitas vezes que a gente inovação que é nessa pegada que o Vitório falou tendo paixão por aquilo que faz que é o que mostra que a NDD faz, ela tenta sempre buscar algo novo, não, a gente não, não pode se acomodar, tem que estar sempre buscando. Então, isso foi um, é um exemplo, tá? Então, eu quero realmente agradecer aos nossos clientes e parceiros, sempre pela confiança que tiveram na NDD, que sempre acreditaram nas nossas reinvenções, na nossa nos nossos modelos, sempre tentando trazer algo mais, discutindo bastante e participando junto. Então, acho que nós temos muitas coisas para agregar no futuro e no presente, bem próximo, a nossa capacidade, o nosso conhecimento está cada vez trazendo muito mais oportunidades para nós e eu acho que essa velocidade, principalmente essa velocidade do mercado, das pessoas se sentirem, se preocuparem em serem diferentes, pela necessidade, pela dificuldade hoje dessa pandemia, vai ajudar a fazer toda essa transformação de uma forma muito mais rápida, tá? Então, agradecer de novo aí toda a estrutura, principalmente ao Vitório Paulo Teófilo, tá? Da Simpress, pela sua oportunidade de estar com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Valmir. Excelente participação. Vitório, considerações finais e para encerramento desta live. Muito bem. Bom, inicialmente agradecer a nossa audiência pela participação, por estar com a gente discutindo o futuro da nossa indústria. Quero agradecer a participação do Romão, do Valmir, carinho muito grande por esses dois parceiros de tantos anos, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento de mercado se confunde com o deles. Sem o trabalho em parceria que nós fazemos há tanto tempo, com certeza parte do que a gente construiu não estaria hoje é, de pé. Então, muito obrigado é, por todos esses anos de trabalho, obrigado por estarem aqui com a gente. E para os nossos amigos e colegas que estão com a gente até agora, uma mensagem de otimismo. né? É, nós concluímos praticamente dois meses de isolamento, então, eu sei que para todos nós está sendo desafiador, em alguns momentos emocionalmente complexo, não é fácil para pessoas dinâmicas, aguerridas, que gostam é, do dia a dia, gostam do que fazem, de repente se encontrarem é, isoladas, se encontrarem dentro de um cenário de trabalho totalmente diferente daquilo que é o nosso dia a dia. Mas... Eu acho que esse momento tem que nos fazer refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, sobre a maneira como a gente performa. E eu tenho certeza que, como todas as crises que aconteceram no mundo, né, o mundo não acaba. Né? O mundo ele vai voltar, ele vai dar a volta por cima. Hoje é difícil de dizer de que maneira e em quanto tempo. A única coisa que nós sabemos é que tem vários desafios ainda pela frente para vencer, mas eles serão vencidos. E é, nós criamos, junto com dois amigos, o um movimento chamado Vamos Virar o Jogo. É, e esse movimento ele foi é, criado com uma mensagem de otimismo. Né? A vida depois do coronavírus, a vida depois da Covid-19. Então, não vamos desanimar, não vamos deixar de acreditar que na hora que tudo isso passar, nós vamos voltar a desenvolver o nosso negócio, nós vamos recuperar o terreno perdido, nós vamos continuar a gerar emprego, nós vamos continuar a atender os nossos clientes e, principalmente, o que nós vimos hoje aqui, junto com o Romão e Valmir e a coordenação do Paulo, é que nós temos uma tremenda oportunidade de crescer o nosso negócio. Então, trabalhemos juntos, continuemos a desenvolver a nossa parceria, para que a gente esteja preparado que assim que a vida voltar depois do Covid-19, as nossas empresas continuem fazendo a diferença para os nossos clientes. Com isso, eu encerro. Mais uma vez, obrigado a todos. Parabéns, Paulo, aí, pela tua coordenação, nosso time de marketing. E até breve, gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.